Fala galera, beleza? Tô contando aqui com mais um vídeo, rapaziada. Já achei, outro... já achei um cavalo no meio do caminho aqui, mano. Já vou gravar outro outro outro episódio aqui pra vocês, mano. Mano, eu já acho que eu já sei o que, que é pra fazer, rapaziada. Fica lá lado... onde que a gente tava no início, tá ligado? Pra poder achar outro outro.. Outra.. Outra missão. Mano. Mano, que da hora. Olha esse gráfico, na moral, rapaziada. Moral mesmo, mano. Tá ficando escuro, mano. E caramba, vou escapar o ali, mano. Não, subir aqui, mano. E caramba, bateu o cavalo, coitado do cavalo. Vou pegar um atalho. Pegar um atalho, eu vou subir por cima aqui, mano. Que aí, Calma, ah, calma. Oh, oh, oh. Calma ou não? Vai. Não vai, não. Ah, mas aqui, já chegamos aqui, nem precisa mais do cavalo mano. Valeu cavalinho, tamo junto aí agora é só subir aqui padrão que nós já chegamos no objetivo aqui mano na verdade ali em cima aí já chegamos rapaziada chegamos é não tava tão perdido assim não rapaziada Eu consegui achar o objetivo ali agora tava meio que tão louco oh, um... oh, oh, mano olha o cara olha isso, <risos> isso é resolver Dani. Consegui o que era pra conseguir, mano. Mano, que da hora, mano. A moral, olha isso. A moral. A moral, mano. Muito legal. Eita, mano. Quadrinho, velho. Que da hora, velho. Ah, tô muito mal. Tá muito, mal. tá muito mal, tá muito mal. Ok. O que é isso? Isso. falou a palavra aí, hein, é meu. supremo. Supremo, o que, que é supremo? mano? É um motor, isso sim. Looks like a rocket launcher. See, si. she does that too. Charutão, do malucão. I want you to meet tostador. Oh, loco, mano. Like Lance a fogo, mano. Lance a fuma. Que loucura, I. mano. Ô, oh, cara, esse mexicano aí é bravo, hein, mano? Nem sei se é mexicano, Olá. mas eu acho que não é mexicano. Olha aqui. Consegui uma arma de Ou fogo, velho. Um Pega. O guapo tá aqui, aqui, mano. Pega, não é tá como, rapaziada, por um lance aqui, ó. Beleza. O que eu Como um triada? não posso a A vai em cima, será? O que que aqui em cima? oh que da hora mano, eu tive uma vila aqui velho Dá pra descer aqui que deve ser ali embaixo Quer dizer, descer pra cima não lá Que da hora mano Beleza, coletar. Não sei o que, que é pra coletar aqui, não. Opa, uma blusa, calma aí. Agora temos um já chama Tá pesada, mano, caramba. Eita, pega, como é que. Queria ativar esse lance, chama aí, mano. Eita, nossa, mano, que da hora ali, isso, mano. Ô louco, mano, bota fogo em tudo, velho. Ih, foi, marquei bem as plantas ali. Cavalinho tá lá em cima, beleza, de boa, suave. Vale? Quer dizer, tá aqui embaixo. Só quero saber se é o mesmo cavalo, mano. Operação pra caçar. O que, que era pra fazer, mano? Pega esse caminho aqui, ó. Pegar esse caminho aqui, ó, onde eu tava indo, tá ligado? Aí pra baixo aqui, ó. Supremos não são apenas simples Vamos so Let's take a look at that Supremo. Aí, tem que que faz. isso Arma silenciosa, positivo de voz, usando para bloquear a linhas da visão. Vou usar essa arma aqui. Excellent. Now go talk to Clara. Time to give that Supremo a workout. Nice, beleza. Consegui fazer o um negócio. Eu consegui fazer. Operação concluída, boa. Consegui. Now go talk to Clara. L 1 Oh, vai ter granada, mano. Loucura. Nice, nice, nice. Então eu poderia ser. You barely know me, An instrument crafted by a master must be played by a virtuoso. I have seen the way you play, Danny. You're like Stravinsky on Adderall. You have a gift valeu, mas eu gostaria de ter para tem que a aqui em cima agora. falar com você. Aceitar. Fogo Sorte. e to você. Não preciso subir aqui, velho. Que loucura, mano. Que loucura, véio. Oh, you've got a tiny tiny thing you should know. Aha. The supremo's arena. They need time to breathe after you use them. You know, so they don't overload and kill you. Could have told me before I strapped one to my back. Just let that supremo feed the blood of your enemies. What? Olha, tem um cachorrinho ali mano Olá E aí? Mano, que da hora mano, na moral, tô curtindo demais mano Tá um pouco pesado por causa do negócio que eu tô usando Tem que queimar alguma coisa, será? Vou botar um foguinho aqui, ó e Pega, cadê o Guapo? O guapo tá indo tá mano. mano Mano, mas tá muito andando muito lento, velho. Aí, tô chegando, tô chegando Parra com esse cara aqui, ó Imagina, você queimar ele Pular essa parte Step aqui two, mano, o cara vai falando dois anos Ih, queimei a casa Mas tá de boa Agora tem que seguir esse cara Na fazenda, a nana, a nana. Na, na. Fazenda, a nana. Bora O apô tá lá atrás mano Será bom agora Ih, fracassei, não sei porquê. Fazer alguma coisa aqui, mano. O que eu queria não era isso aqui, não. Tá uma iluminada aqui. Opa, tem um cavalo aqui, mano. Não tô achando mais nada agora. Se eu for pra lá, eu vou fracassar. O que cara escutando um rádio ali. Papo, vá! Papo! Você tem uma coisa aqui? Não. Uou Que loucura, mano. Do nada, que cara. O. nada, you O. for? O. O. O. A death wish, vem, só vem. Ih, tá tirando meu. Toma é essa! Careful. Seu filho! There, anda! Cadê os caras? Whoa, over there. Eu não posso sair dali, mano. Huh. Oh, Sai dali, já era. Bora rapaziada! Eita, tocando uma música aqui se quiser. Ah, eu tô dando um tiro! Morreu, morreu, cadê o gafo, mano? Cadê o gafo? pegar minha, minha coisa e chamos aqui, mano. não Tem mais geral aqui. Assim. Toma fogo, caramba! Ai, toma, toma! Caramba! Toma aqui também. Filha da mãe, fechando ah, também. Ai, é, tomou aqui, bateu lá. Ai, mas eu tô mantido tiro. Calma aí é que eu preciso ver onde que os caras estão, mano, na moral. Calma aí, tá pegando fogo em tudo, velho, que isso, mano. Toma aí, ó, vacilão. O Gapão vai morrer, mano, não, não. morreu, otário. Tem que salvar os caras aqui, mano. Essa música vai dar copyright, mano, na moral. Toma aí. Aqui, ó. Toma, toma, toma. toma. Vacilão, vacilão, tomou. Caramba! Fogo, fogo, fogo, é fogo! Toma! Vai, Guapo, vai, Guapo, vai, Guapo! Toma aí, Vacilão! Aê, aê, né? Vai morrer queimado! Vai morrer queimado, Vacilão! Aê, caramba, boa! Ih, mataram o golpe, velho! Caramba, o cara deu um tapinha ali na escola de. Já recuperou o cara, beleza, vamos pegar o um negócio aqui! Pega, mano! Aê, padrão! Bora! Pega mais de um negocinho aqui, velho, calma aí! Foi o que eu peguei na verdade. Na realidade eu não peguei nada, né? Só vou trocar essa camisa aqui, mano. Oh, agora eu fiquei sinistro. Beleza? Vou pegar mais um negocinho aqui. Só não sei o que é. Aqui, ó. Munição, peguei munição. Beleza, agora eu tô com a arma cheia, munição cheia. Agora a gente tem que subir lá em cima, rapaziada. Tá, a música de mexicana aí vai dar copyright, velho. Né? Aê, calma aí. Aê. Que é o documento, achei. Deportes, dos cabeças. Oh! Uh agora sim mano, tô equipado velho, peguei mísseis de delegado, agora é isso aqui. Peguei, olha só mano, isso daqui é o que? Um depósito de, de tráfico? É um moral. Aí, padrão. Eu pensei que dava pra pegar essa bota aqui, mano. E agora, rapaziada? Matei geral, e já peguei geral, e agora? Será que dá pra pegar esse carro aqui, mano? Só tá o pó da bela, esse carro aqui dá pra pegar esse trator, é tá, mas não, o cara não vai conseguir ir muito. Ele tá aqui dentro. Mano, agora eu tô perdido, rapaz. Já, já eu volto com vocês aí. Aí rapaziada, tirei o volume da música agora, mano. Beleza, já pegamos a maioria das coisas, né, mano. Será que nós... Não era isso pra fazer não, mas tudo bem, errei o bagulho. Calma aí, achei um negocinho, achei mais explosivo. Beleza. Queimar o, as plantas. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pra queimar essas plantas aqui, ó. Já mano. As plantas vermelhas. Destruir, Beleza, isso aqui, isso aqui. Caramba, mano, é muita planta, rapaziada, na moral, mano. Olha isso. E o Gapa ali tá morrendo, tá pegando no um pouco de cuidado do Gapa. Aí, cai. Destruir tudo essa merda aqui, o Gapa. Ele destruir. Ó, vou pegar foi, mano. aí. aí. Será que vai pegando fogo aos poucos? Vai pegando aos poucos Ô Gopo, sai daí mano Na moral. Aê, um... Aí padrão Já foi a 11% hein? 16% Beleza Padrão Ih, acabou o negócio com fogo, rapaziada. Ih, caramba, tem gente aqui. Tô recebendo ataque. Cadê os caras? Cadê os caras? Eita, caramba. Uh, os caras morreram, mano. Do nada, velho. Explodiu o bagulho ali e os caras morreram. Eu tenho que encontrar a bala, mano. Olha o fazendeiro, olha o fazendeiro. Ai, caramba. Morri, velho. Morri, mano. Ah, não, mano. Não creio, velho.